Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa Princesa Branca de Neve. Olha só aqui, ó. Sofia está vestida. Olha só, que linda que é essa peça, gente. Olha só, né, Sofia? Que linda que é essa peça. Olha a manguinha, pessoal. Olha só, que charme, olha só. Então, a gente vai estar tá fazendo essa peça hoje aqui no canal. Ok, gente? E essa peça... Será o nosso lançamento do nosso grupo, do nosso grupo temático, pessoal. Né, Sofia? O nosso grupo temático que vai estar ah, sendo lançado agora em janeiro, né? Então, essa peça, ela não vai estar à venda em lugar nenhum. É uma peça exclusiva para o grupo temático. Só quem participar do grupo temático terá esta peça. Que é a nossa princesa branca de neve. Vira aí, Sofia, para mostrar. Vira aí, meu amor. Vira aí para nós mostrar a peça, como que é certinho. Olha só, gente. Olha essa manguinha. Muito linda esta peça. Então, ela estará lá no nosso grupo temático, o nosso grupo temático da Animania Pet Leon. Tá aqui demitido, né? Mas, vamos lá. Como sempre, ele sempre tá metido nas fotos e nos vídeos, né? Então, é isso, gente. Vamos lá fazer a nossa peça. Nossa peça que vai para o nosso grupo temático. Como que funciona o nosso grupo temático? R$ reais a primeira parcela e R$ reais todo mês. E todo mês eu disponibilizo uma fantasia lá. Para o lançamento em janeiro, você vai ter esta peça, Branca de Neve né esta princesa branca de neve lá disponibilizada do rn8 e mais dois modelos tá essa é exclusivo esta peça não vai ter para vender não vai ter em outro grupo essa peça você só vai achar um grupo temático Ok pessoal olha só que maravilha essa peça então vamos lá fazer a nossa peça gente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 e você que não conhece nosso trabalho, eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal Ok? Vai em vídeos e ali você vai encontrar todos os vídeos que a gente já fez Ok? Vamos lá fazer a nossa peça então Mas antes, roda a vinheta Então meus amores, vamos lá Vamos aos materiais que a gente vai usar para tá fazendo a nossa, a nossa Princesa Branca de Neve, né? O nosso molde exclusivo para o grupo temático da Animania, né? Um grupo que vai começar agora em janeiro, né? Em janeiro. Então, dia 18 de janeiro, esse molde vai estar lá no grupo temático, né? Da Animania. É, 35 reais a primeira parcela e 15 reais todo mês Você tem direito a um molde temático, né? Por mês E os mimos, né? Que eu gosto de mimar o pessoal, né? Então, os mimos, quando um mês que eu achar que, que eu posso dar um mimo Para o grupo, eu dou um mimo Para o mês de janeiro, para lançar o grupo, terá três moldes lá Vai ter um molde do mês, que é esse aqui, exclusivo, só você do grupo temático terá ele. E mais dois moldes de fantasias que eu vou estar colocando lá, tá bom? Então, vamos fazer o nosso molde para o grupo temático. Vamos aos moldes que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar dos materiais elástico, tá? Pra pôr na manguinha. A gente vai precisar de fita. Fita de cetim, tá? Eu vou usar essa aqui, que é bem sugestivo. Dois velcro, tá? E eu vou estar tá colocando essa fitinha aqui, ó. Mas você pode estar tá colocando fita de cetim no lugar dessa fitinha, tá, gente? Só para dar um charme. A gente vai colocar nas manguinhas e na frente do nosso vestido para ficar show de bola, tá bom? E os moldes, né? Então vamos aos moldes. Os moldes. Então, esse aqui, você vai talhar duas vezes, tá? É o nosso corpo, duas vezes dobrado, tá? Tamanho três, a gente vai tá fazendo, tá? Esse aqui no vermelho, duas vezes, que é o nosso laço As manguinhas, quatro vezes, tá? A gola, quatro vezes E a saia, uma vez dobrada Saia amarela, corpo azul a Gola branca a nossa manguinha azul e a nossa fita vermelha, ok? Isso já vai vir tudo especificado no molde pra vocês, tá? Vamos começar com a nossa manguinha. Vamos começar com as nossas manguinhas. Então, você vai receber lá no grupo temático... A grade do RN ao oito, tá? Na impressão pôster, tá bom? Da nossa fantasia, da branca de neve. Então, vamos passar aqui, ó, gente, ó, a manguinha. A gente vai pegar quatro, a vez com a vez. O tecido que eu tô usando é cetim, tá? Tudo, tudo em cetim. Avesso com avesso direito com direito, né? Aqui você coloca direito com direito. E aqui, ó, aqui a gente vai passar um elástico. Já juntando as duas peças e passando um elástico aqui, tá? Então, bora lá. Então, essa peça vai ser disponibilizado lá no grupo temático, que vai ser lançado em janeiro. Mas você pode já estar procurando a nossa amiga Gabi Silva. E falar com ela, dizer, Gabi, quero entrar no grupo temático da Sheila Ferreira Animania. Que ela vai estar atendendo vocês, vai estar conversando com vocês, tá? Ou pode vir direto a mim, que eu passo o contato dela para vocês. O telefone tá tudo aqui embaixo, tá, gente? O meu telefone tá aqui embaixo, ok? É só entrar em contato comigo, que eu passo o contato da Gabi Silva para vocês estarem entrando no grupo temático, ok? Lembrando que essa peça só vai estar disponível lá no grupo temático, ok? Aqui, a gente passou elástico nas duas mangas, aqui, né? Juntamos duas em duas e aqui, ok? Agora, a gente vai... Passar uma costura aqui, ó. Mesmo uma vez, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Ó, dos lados, tá? Dos dois lados. Só deixar em cima pra gente virar a nossa manga, Tá? Então, aqui a gente passou a costura aqui, e aqui dos lados a gente vai virar ele assim, ó. Vai ficar assim, ó, esquisitinho, né, gente? Não faz mal, vocês já vão ver como vai ficar bonitinha a nossa peça. Virado, a gente vai pegar aquela nossa grega de florzinha, maravilhosa, linda, maravilhosa. Você pode estar tá fazendo com fita de setinha aqui no lugar da grega, tá, gente? Eu tinha aqui, e achei interessante por aqui, combinando, né? Pode fazer com a fita vermelha de cetim, fica ao critério de vocês, né? A gente vai, ao mesmo tempo que pra aqui, a gente vai colocar a nossa grega aqui, ó, tá? Ó, vai ficar assim. Ok? Ó, bora lá então. Aqui, a gente puxa bem o elástico e passa a costura. Aqui, você corta e dobra pra dentro pra fazer um acabamento, ok? Ficou assim. Vamos passar mais uma costura aqui. Olha só como ficou, ficou assim, nossa mãe. Depois a gente vai franzir aqui, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa com a outra. Ficou assim as nossas manguinhas. Reserva esse aqui que você vai usar ainda, tá? Agora a gente vai na overlock para franzir aqui, ó. Dá uma leve franzida aqui em cima, aqui, ó. Tá? Onde a gente deixou sem costurar, tá? Eu vou na overlock franzir, que eu franzo na overlock, mas você pode fazer a forma que você quiser, tá? Eu vou franzir na overlock e já volto para mostrar pra vocês, tá? Aqui as nossas duas manguinhas franzidas, reserva. Vamos pegar a nossa gola, vocês vão passar uma costura daqui até aqui, tá? É isso que vocês vão fazer, ok? Bora lá, então. Aqui, ó, passamos um, mesma coisa com a outra, tá? vez com avesso, direito com direito, bora lá. Feito isso, vamos virar a nossa gola. Virada a gola, a gente vai passar um pontos por tudo, tá? E aproveita e já faz uma costura de segurança aqui. Feito isso, a gente vai dar um arremate aqui só para segurar uma gola na outra, ok? Então, a nossa gola tá prontinha, né? Reserva. Vamos pegar uma das nossas frentes agora, pra gente trabalhar em cima das nossas frentes. Lembrando que os nossos moldes, os moldes de animania, sempre tem marcações. Aqui, até aqui vai a saia, até aqui vai a manga. Então, sempre tem marcações pra você tá fazendo pique, tá? E não tá se perdendo, né? Aqui a gente vai fazer um pique já. E não está se perdendo, né? Então, sempre tem marcações, tá? Vamos pegar uma de nossas frentes. Aqui vamos achar o um meio. aqui também em cima e embaixo vamos achar os nossos nossos meio, meio das no, da nossa peça, a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui ó pra gente saber aonde a gente quer colocar os nossos essa caneta depois ela sai Tá? Depois, lavada, ela sai. Então, aqui a gente fez marcações, só. Ok? Por quê? Como a gente vai colocar a nossa fita, tá? Nossa fita de cetim, ok? Então, bora lá. Colocar a nossa fita de cetim na nossa peça. Bora lá. Aí, depois... A gente vem com ela aqui pra cá, ok? Deu pra entender, pessoal? Então, bora lá. E vai fazendo zigue-zague assim até chegar aqui embaixo, ó. Daqui, aqui, aqui, pula essa sinalização, vem pro outro. E assim, vai. E aqui você sobe já fazendo zigue-zague aqui. termina aqui, ó. Ficou assim. Reserve e vamos fazer o laço. Vamos fazer o nosso laço, aproveitar que estamos com a linha vermelha, agora vamos fazer o nosso laço, ok? Passamos uma costura por tudo, agora a gente vai separar aqui e dá uma cortar aqui para a gente virar, separamos aqui dá um Um pique aqui e viramos o nosso o nosso laço aqui virado, vamos pegar a nossa fita, tá? Um pedaço da nossa fita de cetim, fizemos isso aqui e vamos fazer uma passar uma costura aqui no meio feito isso. Colocamos a fita de cetim em cima da outra fita e dobramos assim. Pegamos mais um pedaço da nossa fita de cetim. Passamos uma costura aqui. Cortamos o excesso. E a nossa fita tá pronta. Reserva. Então, fizemos a nossa fita aqui. A nossa marcação. Como vocês podem ver, já saiu tudo, né? Agora, a gente vai pregar a nossa escrega aqui, ó. ok? Ok? Bora lá, então. mesma coisa desse lado aqui. E ficou assim, ó. A nossa frente. Agora, vamos colocar a nossa gola. Meio da nossa gola, a gente sabe que é aqui. Meio da nossa peça, a gente já fez um pique, né, gente? Então, é só pregar, ok? Então, vamos passar uma costura de segurança aqui, para depois a gente tá... nossa gola pegada agora nossas mangas como vocês podem ver tem pique mostrando até onde vai as nossas mangas né então a gente quer que as nossas mangas elas fiquem assim então a gente vai colocar elas para cima assim ok então vamos pegar de um pique até o outro pique ok bora lá então mesma coisa com a outra de um pique até outro pique ok? bora lá Só como tá ficando a nossa peça, ok? Agora vamos pegar a nossa saia. Vamos dar uma limpeza na overlock aqui na bainha e franzir ela na overlock também. E daí, a gente traz pra gente tá aplicando a nossa saia no nossa, a nossa saia na nossa peça, ok? Pra daí, a gente tá colocando fogo. Eu vou limpar ela. Não, que já venho mostrar para vocês como que eu vou franzir. Eu vou franzir ela com, pre... com pregas macho. Vou deixar ela franzida com pregas macho, para ficar mais armada, mais bonitinha. Você pode estar tá colocando tule, organza também, fazer uma saia a mais. E colocar de tule ou organza vai ficar mais armado, vai ficar bonito, tá? Então, aqui a gente deu a limpeza na saia. As nossas pregas macho, macho né? Como é que a gente faz? a gente começa daqui né uma para um lado uma para outro lado uma para um lado uma para outro lado né e a gente vai fazendo essas prequinhas assim e franzindo né para elas ficar bem legalzinho então essa é a prega macho entendeu e ela vai ficar assim franzida a gente vai franzindo e vai fazendo essas pregas junto, uma para um lado e uma pro outro lado. Essa é a prega macho. Vou lá franzir não velo e já trago pra vocês, mostrando como ficou, ok? Então, tá aqui franzida, né? Com pregas macho, olha só como ficou. Agora a gente vai colocar ela no nosso corpo, né? Que é esse aqui. Então, aqui tá um pique e aqui tá outro. A gente vai colocar ela aqui, de um pique ao outro, ok? Bora lá, então. Assim olha só que lindinho que ficou já. que maravilha que tá ficando a nossa peça. Olha só, Ó. uma princesa muito da chique, né? Então, ficou tá ficando assim. Agora a gente vai colocar tudo pra dentro: manga, gola, saia, tudo aqui pra dentro, certinho e vai pegar o nosso forro, né? Nossa outra peça. Aqui, no direito aqui tudo para dentro e vamos juntar aqui as peças aqui, cuidando para não pegar, não costurar o que não pode costurar, né? Fazendo só costurando só o que é para costurar. Aí aqui a gente vai passar a costura aqui de fora a fora, tá? Vai deixar só um pedaço aqui, uma parte aqui, pra gente tá virando, ok? Então, bora lá, vamos fazer essa peça, então. Vamos acabar ela, então. Então aqui, passada a costura em tudo, a gente vai fazer piques. Vai fazer piques para virar, ok? Aqui, feito o pique, a gente vai virar para aquele buraquinho que a gente deixou. Assim, agora a gente vai preespontar toda a peça, tá? E já aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que a gente deixou pra virar a peça, ok? Bora lá. Aqui para esse pontado, a gente vai colocar os velcro. Ok. colocados velcro agora a gente vai colocar a nossa o nosso laço aqui bem no meio ok E ficou assim a nossa peça, gente, ó Nossa fantasia branca de neve Olha só, que lindinha que ficou Mas o enfeite fica a cargo de vocês Vocês podem colocar estrase aqui Pode colocar, né, um monte de enfeite Eu achei maravilhoso esse molde E veste muito bem, né? Nossa princesinha branca de neve esse molde é o molde que vai ser disponibilizado lá no grupo temático da Animania, né? A grande novidade desse, desse ano, a grande novidade do ano 2020, né? Grupo temático, é um grupo que você vai pagar 35 reais para entrar e depois 15 reais todo mês. Primeira parcela 35 e R$15,00 a mensalidade, R$15,00 mensal. Então, vale muito a pena. Olha só, que lindo que ficou o nosso vestido branca de neve. Ok, gente? Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Né? Esse molde vai estar tá lá no grupo temático. Vai ser o molde exclusivo. Esse molde é exclusivo para o, o grupo temático. Só quem entra no grupo temático tem acesso a ele, tá? Do EN ao 8. Ele não vai ser vendido. Ele é a exclusividade do grupo temático, tá? E para o lançamento, né? Do grupo, para o... Agora em janeiro, que é o lançamento A gente vai ter esse molde Que é a exclusividade do grupo temático E mais dois moldes bônus que eu vou dar Somente em janeiro, né? Para o pessoal já ir fazendo ah, as fantasias pra, para o carnaval Então, ah, o nosso molde Uh, exclusivo da Branca de Neve E mais dois moldes Fantasias lá Dois moldes show de bola para vocês lá no grupo temático Tá bom? Então por hoje é só pessoal Eu Espero que vocês tenham gostado Gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês também é meu sucesso então, então bora fazer muitas roupas pet Bora fazer muitas fantasias Muitos e muitas fantasias agora Para o carnaval Gente Então Beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau, tchau.